Eu sou uma pessoa calma. Eu não preciso de cigarro para me acalmar. Eu sou muito feliz por ter decidido parar de fumar. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu estou bem mais saudável agora que eu parei de fumar. Eu controlo as minhas vontades. E faço só o que eu quero fazer. Eu adoro esse meu hálito saudável e gostoso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só faço o que eu quero. Eu tenho força de vontade, por isso eu sempre consigo o que eu quero. Eu sei o que eu quero, por isso é fácil conquistar os meus objetivos. Eu sou uma pessoa muito abençoada por não ter vícios. Eu me sinto bem, me sinto melhor agora que eu parei de fumar. Eu decido o que eu quero e pronto, eu consigo. Eu nunca pensei que parar de fumar fosse uma coisa tão fácil. É simples. Todos os dias eu decido não fumar. Eu tomo essa decisão para a minha vida. Eu sou forte e consigo fazer tudo o que eu quero. Eu controlo a minha vida não uma substância. Eu sou uma pessoa que só tem hábitos saudáveis. Eu consegui parar de fumar porque eu estabeleço metas diárias. É tão bom saber que eu consegui parar de fumar. É tão bom ver os meus dentes branquinhos. É tão bom sentir os meus dedos cheirosos. Eu sou uma pessoa determinada, por isso eu sempre consigo tudo o que eu quero. Eu sou uma pessoa calma naturalmente, eu não preciso de nada para me acalmar. Eu só tenho hábitos saudáveis.